Ei hey, HD, eu é vai vibe, Tô aqui com o e com o Breakout Eu não sei bem como é que vou dizer isto mas... Ele está morto man, ele morreu não acredito Nós matámos o teu vítima né? Código notório, o ambiente é agora E nem a Dory se lembra de onde é que está a Dory Há uns anos perguntava onde é que está a e Hoje em dia vejo a party a pedir o meu bar Confuso mas no bar e é mais que na soma Samurai a família é o meu código de honra Eu faço o impossível para permanecer na onda Vocês julgam-me invisível por trabalho da sombra Tenta explicar mas os manos não percebem e... O que é que eu posso fazer? Talvez devas avisar que os teus não se medem e, Para que é que eu ia dizer? É porque eu devo isso às pessoas que me seguem É porque eu devo isso às pessoas que me pedem É porque eu devo isso às pessoas que me ferem Sim, sim, depois de ver o código por que se regem Tantos querem achar a galinha dos de Zobstor. Tantos rezam e imploram por código ao oh Senhor É o propósito tópico, bora só pôr. O nosso senhor é fertilizamento de onde brote flor O autor desse tal código tem a password awkward Mas ninguém a tem em seu poder e venha em Só com teorias vazias, manias possíveis que nunca me entretêm, eu sei bem, eu vou chegar à fórmula e perceber o quanto é inócua. Por isso só dropo a prosa insistentemente Indiferentemente, insamentemente, permanentemente Eu, eu ignoro-a, faço consentimento, faço com inspiração Qual consentimento, qual confirmação Não preciso de quem luta, só não labuta Sinal de toque no meu código de conduta Verdade em código, ponto Preocupação a não desvendar o código, fonte Enquanto eu estou na matriz a desvendar o código, fonte Insólito Procura da porta do império com Na realidade César, nem com a árvore de César. Só me entendo o código em busca a verdade certa Tanto a verdade certa Tudo aqui se altera Já nada é como a pipola chave a programação em casa com chave na Java Codificando a vida sabendo que todas as palavras na verdade são palavras-chave Cada um de nós cifra o código da vida Neste mundo tópico completo de vitaminas Eu faço a leitura a rotina Para trabalhar o olhar e passar a leitura de retina Modo animal ativado. Eu explico. Eu explico. Eu explico. Mato na carta sem máscara na cara que eu sou mais deixa a marca com uma cara marcada brada é no que se repara e o orgulho que não sara facilmente vem ao como o azeite e o sema na cara retrata a minha ah? vida pirata que eu só vim para deixar a vida é confiança fiada conversa fiada traga peça afiada e tu nem no teatro tens a peça estudada assim só és uma peça com a pressa vincada é uma compressa para a inveja que isso passa, que isso passa código smoking sem uso de gravata que eu para te focar só preciso de uma faixa Querem saber o que realmente me falta? Repas rapas sofá dizem que são de Sparta? Querem saber o que realmente vos falta? Código, porque sem código é óbvio que nos mata Desde o tempo da cifra o código anônimo. sem nessa vale a pena ir ao top e ser hipnótico para mais um emblema de um carol é idiótico patentei tenta impoletizar a voz em ter propósito o meu lema estar que me força a ser neurótico o sistema caso sistema lá só choram pelo assessório esse tema já dá pena e já, já me no valoria mas eu vou lá por ter vontade de contar a mim próprio boy não, não contigo comigo nesse jogo não para mim esses tipos não contam estou para o rugido pelo meu código sou rigido faço do meu código bugido todos temos tempo e queremos sempre mais. Uh -huh. Queremos ter poder para ter mais. Uh -huh. Mas para eles somos erros percentuais. Uh -huh. Nós, os bezerros e eles daventais. Contactos com greys, combinários de Grey Ou sistemas de blocos icónicos, como o Venona, criptografia, nas leis. Salmos nos dos de reis ao cada toque no nosso posiciona, vem dos mesmos patrões. Como o código civil, do que só diz sigilo, não do que só faz ventrilo Do que te rompa o ventrículo, te faz cair no ridículo. Vais viver na sociedade com ela criar um vínculo. Disma, aquilo que tens feito em busca de soluções. Dissolvendo lágrimas em copos criando soluções. Eles usam soluções, vendo que são seus patrões. Os mesmos controles com códigos, em padrões. Ladrões, onde há economia fabricada e criptada com ligações Cifrões incorporaram-se em visões. Sobrevivemos por ações Eles vivem por vender ações Yeah Enough said Tá tudo dito man Não há mais nada a dizer Mais nada a acrescentar Porque já dissemos tudo o que era para ser dito ya yeah? E não vamos estar a dizer coisas à toa ya yeah? Tá tudo dito boy Enough said 2, 7, 3, 5, 1 Três, nove, oito, dois, cinco, quatro.